não morra aos 24 anos. Eu tenho essa teoria, mentira, eu tenho essa hipótese, não chega a ser uma teoria ainda. As pessoas chegam aos 24 anos já sabe mais ou menos gênero, gostos, tipo de trabalho, tipo de família que vai formar, mais ou menos já definiu a sua identidade. Isso não é de todo ruim quando você vive num mundo que não está mudando muito. Mas já é meio ruim, porque você chega aos 24 anos, vai viver ainda mais uns 60 anos e sem mudar muito, é né, porque é isso que eu chamo de morte. A pessoa chegou ali e meio que estagna ali. São as 48, ou 58... Mais ou menos a mesma, a mesma pessoa que era os 24, ah, vou pegar a mulher, ah, vou para festa, vou pra. Com o mesmo perfil, não tô falando que pessoa adulta não vai para festa. Eu fiz um vídeo sobre adulto e amadurecimento, vou colocar aqui. É a forma como você lida com a festa, a forma como você lida com a paquera, a forma como você lida com as responsabilidades da vida, que muitas vezes não muda dos 24 anos em diante. A pessoa para ali, e isso não é bom. Principalmente no mundo que se tornou líquido, fluido, e muda muito o tempo todo. Os estereótipos não só estão mudando, como o próprio conceito de definir o mundo através de estereótipos está se dissolvendo. Então você tem que ter uma capacidade de adaptabilidade muito grande. E se você mira o alvo em se tornar adulto ou se tornar adulta em cima da ideia de que agora eu já tenho minha profissão, minha família, minha casa, meu jeitão, e já fiz 24, 26 anos, então parei aqui. Tudo bem que esse número não é um número fixo, né? Pode ser os 30, pode ser os 34, mas basicamente você pega aquela pessoa e vê onde que ela parou de amadurecer. Não é de ficar adulta, é de amadurecer. Quando que ela parou de questionar os seus estereótipos, questionar os seus conceitos, questionar a sua própria personalidade, se analisar, se mudar. É isso tudo que a gente deveria fazer a vida toda. A transição ideológica, inclusive, é um problema. Porque parece que a pessoa chega aos 24 anos de esquerda. Quando chega aos 36, vira direita. Que nem sempre isso é um sinal de que a pessoa está em transformação. Pode ser um sinal simplesmente de frustração. Porque há uma característica da esquerda, aquela coisa de acreditar muito na natureza humana, que os, os homens, os, as mulheres, os bichinhos e as plantinhas vão viver em harmonia, vão ser amiguinhos, e você, chega aos 24 anos, para de se desenvolver, para de amadurecer, para de se modificar, e vê que o mundo não corresponde àqueles sonhos de adolescência de esquerda, e vai se frustrando, acaba virando direita. Isso, aliás, valeu outro vídeo, né? um vídeo discutindo como que as pessoas viram de esquerda para direita e de direita para esquerda. O amadurecimento não é um endurecimento da nossa, dos nossos posicionamentos. Pelo contrário, é a capacidade de mantê-los flexíveis sempre e ser capaz de ir mudando o nosso perfil de acordo com as mudanças do mundo. Então, o amadurecimento hoje ele tem que ser flexível também. Acho que sempre teve, tá? Mas assim, no mundo em transformação muito rápida, é mais importante ainda você ser capaz de se modificar. Atividades novas. Uma coisa que a gente devia fazer sempre é fazer novas atividades. Ah, eu sou péssimo de desenho. Ah, vai tentar desenhar lá, ver o que acontece. Eu só faço palitinho, então na hora de eu ver se eu estudo desenho, não sei dançar. Vai dançar um pouco, ver como é que é essa parada de dançar. Então basicamente a ideia é essa. A gente chega aos 24 anos, não parou de amadurecer, a gente não chegou a um ponto final da nossa vida. A gente está ainda sempre sujeito a modificações, a alterações, a gente vai se modificar, na verdade, de alguma forma. E é bom que a gente tenha consciência disso, falar assim, ok, eu vou observar as minhas posições, eu vou me revisar, periodicamente, as formas como eu vejo o mundo, as formas como eu mesmo me vejo. É difícil, é trabalhoso? É... Ah, mas cara, é uma das coisas mais legais da infância: você ter esse deslumbramento para as descobertas de você mesmo, de você mesmo e do mundo. Então mantenha isso depois de 24 anos. Pelo menos avalie a possibilidade de tentar fazer isso de vez em quando. Reanalisar as suas bases ideológicas, seu viés, é, suas posições. Reavaliar tudo de vez em quando. Porque pode te parecer que assim fica mais frágil, mas não fica mais frágil. Não fica mesmo. Você fica só mais forte. Espero que o vídeo seja útil para você, para alguém que você conhece. Volte sempre. Tchau, tchau. Quatro, ou um vídeo pequeno. Mas o próprio conceito de esquerda e direita está muito danificado, né? Então você acaba vendo que você precisa criar outro conceito. Às vezes não existem nomes para as formas, para os vieses novos. E você tem que se libertar disso.